Meu irmão criador Estou aberto e testemunhar a tua sétima autortoga no teu universo e a última. Prefizeste as seis missões anteriores com grande fidelidade e perfeição. Não mantenho outro pensamento a não ser o de que serás igualmente triunfante nesta que é a tua autortoga terminal para alcançar a soberania. Até este momento surgiste nas esferas das tuas outorgas como um ser plenamente desenvolvido da ordem escolhida por ti. Agora estás na iminência de ir para Urantia, o planeta desordenado e turbulento da tua escolha não como um mortal já plenamente desenvolvido Mas sim como um recém-nascido indefeso Para ti, irmão e companheiro Esta será uma experiência nova e ainda não provada Estás na iminência de haver pago todo o preço das autortogas E à beira de experimentar o esclarecimento completo Que advém da encarnação de Criador À semelhança de uma das suas criaturas Em cada uma das tuas autortogas anteriores escolheste estar voluntariamente à vontade das três deidades do paraíso e as interassociações divinas delas. Das sete fases da vontade do Supremo, tu te submetestes a toda nas tuas autortogas anteriores. Falta submeter-se apenas à vontade pessoal do Pai do Paraíso. Agora que elegeste e submeteste integralmente à vontade do teu pai na tua sétima autortoga como representante pessoal do nosso Pai, eu assumo uma jurisdição irrestrita do teu universo durante o tempo da tua encarnação. Para o ingresso na tua autortoga de Orantia, escolheste voluntariamente despojar-te de todo o apoio extraplanetário e de toda assistência que pudesse ser dada por qualquer criatura de tua própria criação. Do mesmo modo que os teus filhos criados de Nebadon são inteiramente dependentes de ti para o salvo conduto na carreira deles através do universo, da mesma forma, agora deves tornar-te plena e irrestritamente dependente do teu Pai do Paraíso, para o teu salvo conduto durante as vicissitudes não reveladas da tua vindoura carreira mortal. E quando houveres terminado essa experiência de auto-doação, saberás com profunda verdade o significado pleno e o sentido abundante dessa confiança de fé que tão invariavelmente exige que todas as tuas criaturas Tenham como parte da revelação íntima contigo Enquanto criador local e pai universal delas Na tua outorga de Urânia necessitas preocupar-te com uma coisa apenas A comunhão ininterrupta entre ti e o pai do paraíso E será por meio da perfeição desse relacionamento Que o mundo de sua outorga e mesmo todo o universo da tua criação Obterão uma revelação nova e mais compreensível do teu pai e meu pai O pai universal de todos